Eu vim te mostrar aquisições, tá? Aqui tem objetos de desejo, comprinhas de precinho maravilhoso, produto que eu não fico sem, ou seja, vou te contar o porquê que eu comprei esses produtos, tá bom? Então vem, vem conferir. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Você pode estar se perguntando, para que, que eu quero saber o que a Silvia comprou? Bom, eu tento fazer as minhas comprinhas de forma mais consciente possível. Tento fazer, escolher os melhores produtos, escolher as melhores promoções, os melhores preços e por que não dividir essa informação com você? Muitas das vezes isso pode estar de repente despertando a compra de um produto A substituição de um produto Ou você nunca ouviu falar, mas era isso que você queria Enfim, o objetivo desse vídeo é ajudar E eu vou começar te mostrando essa dupla de shampoo e condicionador da Monange Eu comprei essa dupla porque ano passado eu resenhei a máscara dessa linha aqui Então assim, maravilhosa, meio de paixão Infelizmente eu não encontro mais no mercado Já procurei de tudo, mas eu não encontro E eu vou deixar a resenha aqui em cima e no box de informações aqui embaixo Pra você estar tá dando uma olhada, porque realmente, se você encontrar na sua cidade, compre porque é maravilhosa. Bom, eu resolvi comprar porque o preço estava assim uma coisa de maluco. Semana da Beleza, do Guanabara, aqui no Rio, é uma loucura. Eu comprei cada um por R$ 4,99. Então, assim, eu não podia perder, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu uso muito lenço umedecido e eu aproveitei e passei aqui na Tijuca, uma lojinha de biju que vende vários também makes de maquiagem assim um pouco mais em conta e encontrei só tinha dois uma pena, porque senão eu tinha comprado uma caixa fechada com 30, né? São os lenços umedecidos, removedores de maquiagem da Ruby Rose gente, maravilhoso, também já fiz resenha dele, tá no canal Vou deixar o um link aqui também para você dar uma olhada. Maravilhoso esse perfeito Eu comprei esses dois por R$8,99 A água micelar caiu no rosto da galera, né? Então ela realmente é super prática Não dá alergia, não dá nada O rosto fica ótimo, remove tudo, deixa tudo limpo Eu já usei essa água micelar da L'Oreal em um tamanho maior Mas dessa vez eu gostei demais dessa pequenininha Na hora de guardar, na hora de você colocar na bolsa Vai sair, vai precisar fazer um retoque Vai precisar... Viajar, Eu acho que essa embalagem, assim, é super prática É um produto que eu já conheço Eu recomendo muito, gosto muito Então, olha, eu comprei ele a R$19,90 Ele tava com esse preço na Renner Eu vim comprar roupas pro meu filho E encontrei naquela hora que você vai pro, pros caixas, né? Aquele lugar maldito Que toda vez que você passa, você olha, mexe em tudo Ainda quer levar, né? O restante da loja Você quer passar naquele negocinho quer carregar tudo E aí eu carreguei um, tá? Bom, a primavera chegou e agora, né, a gente começa a botar a perna de fora Dedo de fora, braço de fora Tudo de fora Porque o calor aqui no Rio de Janeiro É um calor que não deixa ninguém perto, né? E aí, nessa hora, eu falei Bom, eu tô precisando de umas sandálias Tô precisando de alguma coisa assim Com uma pegada mais fresca E fui em busca de uma sapataria que tem aqui Que eu amo de paixão Que eu adoro os sapatos de lá Que é a Estilos Eu escolhi esse par de, de sandálias, assim, rasteirinhas, né? Que você enfia o pé e já vai Então ela tem aqui ó, várias tirinhas Que são cruzadas entre si Então ela, ela algumas tem Brilho, outras são metalizadas Super tendência, modelo Que tá se usando agora Essa aqui é um tom mais grafite, né E aí eu curti muito Porque custou 19,90 E aí eu me apaixonei Perdidamente por uma platform Que eu não tive como Não trazê-la, aí é aquela história que eu digo que quando você olha, você diz assim, eu quero. Então foi o caso dessa linda, fofa, maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. Mais mais linda. Eu amei de paixão. Ela tem esse salto assim, olha, bem, bem retão assim, ó, bem super tendência com essa, esse acabamento aqui em bolha. Aí você vê que ela tem essas tiras aqui, ó, jeans ela é toda jeans escuro, com esses pês pontões, olha, bem abrupalhada. Aqui na frente ela faz esse nó Essa é uma sandália perfeita pra você estar tá usando Até porque ela é jeans, então ela já quebra né? Mesmo que você tenha um salto Ela já dá aquela quebrada Só que ela não é uma sandália assim muito barata Eu paguei 89,90, mas eu gostei muito E vale super a pena você comprar Porque o preço é legal E eles estão sempre fazendo é, modelos de marcas Mais conhecidas, mais badaladas Um precinho super acessível e justo E uma outra aquisição que eu fiz Foi aquela aquisição Que é desejo de consumo Tá? E a gente fecha o olho e vai com o coração Bom, eu há muito tempo já tinha adquirido essa paleta aqui da MAC Ela é da linha MAC Pro É para profissionais de maquiagem Porque você acaba conseguindo montar a sua paleta do jeito que você quer Com as cores que você quer Você que não é profissional da área e queira adquirir uma paleta dessa Você pode, não há problema nenhum, não existe nenhuma restrição Basta você encontrar uma MAC que tenha produtos Pro e adquirir uma caixinha dessa, não é cara, deve custar, sei lá, 40 reais. Então o que, que eu fiz? Quando eu comprei a caixinha, eu comprei essa, esse palette que cabe em 15 sombras. Bom, agora eu aproveitei nas minhas comprinhas e adquiri um outro palette daqui. E esse outro palette aqui eu escolhi a opção de blushes. E aí eu vou montar. Do jeito que eu quero Eu aproveitei e comprei dois refis Para as sombras Então essa aqui É uma cor mais para fundo acinzentado Essa aqui é a Charco Brown Que é uma cor assim bem, bem é, Ótima pra gente trabalhar é, Esfumado, côncavo, aquela coisa bem básica E essa aqui é Swiss Chocolate É uma mais avermelhada Uma cor mais quente E eu aproveitei também e comprei um delineador em gel tava querendo muito o preto, depois eu vou comprar o marrom porque eu acho que o marrom fica assim, muito lindo durante o dia ele é mais suave e deixa também o né, um olhar super bonito Mas se você não conhecia a linha Pro da MAC, tá aí uma informação que você pode estar tá investindo aos pouquinhos para ao invés de ter um monte de produto você pode ter a sua paletinha e so, as suas cores preferidas e olha, num uma Caixinha só você tem tudo que você precisa, que tal? E essas foram as minhas aquisições que eu tentei pensar da melhor maneira possível. Tentei fazer compras conscientes, repor o que eu precisava, comprar coisas que estão aí mais na moda, é, objetos de desejo. Quem não tem, né? Qualquer dúvida, quiser perguntar alguma coisa é só colocar aqui embaixo nos comentários. Não deixe de dar um gostei se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, venha e se inscreva aqui no canal Belém Mais de 40. Tá sempre tendo vídeos novos e muita novidade toda semana. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.